Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio que sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com o Willy, meus amigos. E aí, mano, sou que queria alguma coisa da Netherrealm aqui. Exatamente, <risos> rapaz, isso é um desejo de todos nós, né? Todos nós queremos alguma coisa da Netherrealm aí, aparecendo no futuro próximo, se Deus quiser aí. E é sobre isso que nós vamos comentar aqui, porém, em cima de um assunto relacionado a Summer Game Fest e empresas que irão participar que foram confirmadas nesse evento aí meus amigos então temos algumas informações bem legais para poder mostrar para vocês aqui E também comentar sobre um outro rumor Que tá circundando a internet aí A comunidade Mortal Kombat acerca Desse novo jogo da Netherrealm Seja lá Mortal Kombat 12, Injustice, o que for Aparecer no mês de junho Então já deixa seu like não se inscreve no canal ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos Essa É uma regra do Youtube, se vocês não ativarem Vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá meu querido Alanis. deixa eu trocar nossa tela aqui a gente começar primeiro passando Por este link aqui da nossa querida IGN, onde eles divulgaram Um calendário do que, que vai rolar No mês de junho, pessoal, então assim Tá chegando já, a data dessa gravação aqui Dia 27 do 5, já tá fechando já O mês de maio, chegando no mês de junho A gente vai ter uma série de eventos acontecendo Já nos primeiros dias E a gente tem vários aqui de estados, Mas, principalmente, nós temos aqui No dia 9 de junho, que é quinta-feira a Summer Game Fest acontecendo A gente vai ter o evento da Netflix Que eu acredito que nós tivemos uh, ano passado também IGN Expo também, né Alanios? No sabadão aqui nós teremos Future of Play mais uma vez Se eu não me engano tivemos ano passado também Guerrilla uhum. Collective Showcase E no domingão, para poder fechar O negócio com chave de ouro Vamos ter aí um grande evento do Xbox Mais o PC Gaming Show Que apresenta muita coisa interessante pra gente Porém, a parada interessante para nós, aqui, principalmente, né Alanios? É o Summer Game Fest para poder entrar nesse assunto que a gente quer entrar aqui Com relação a empresas que vão participar do evento E também esse rumor da Netherrealms aí que a gente vai comentar com vocês daqui a pouquinho E para isso, né Alanios? Nós vamos aqui para essa matéria do The Enemy, Onde eles trouxeram aí algumas informações sobre as empresas que foram confirmadas no Summer Game Fest 2022 que acontece no dia 9 de junho E aí cara, nós temos aqui né, Lani, grandes empresas como 2K, Activision, Blizzard aparecendo, Capcom aqui ó. quem sabe a gente já não tem novidades Street Fighter 6 nesse evento aqui mesmo, né? não sabemos Tem a Devolver também que apresentou alguns jogos bem bacanas, Electronic Arts e tudo Kosh Media, Dotemo também apareceu ali, pode ser que tenhamos data de Tartarugas Ninja também, né? O jogo que a gente quer muito trazer pro canal pra vocês Bandai também aparecendo, Riot, Sega, Playstation vai estar tá aqui também Square Enix aí do Final Fantasy e companhia E aí, rapaz, nós temos Xbox aqui no final, mas nós temos Ubisoft e Warner Bros. Games aparecendo também na Summer Game Fest Então assim, várias empresas de peso confirmadas É algo que a gente já esperava, né Alanis, que fosse acontecer mas isso daqui Eleva um pouco As nossas expectativas Mas daquela forma assim Bem controlada né brother A gente fala De Warner Games É difícil A gente não esperar Que a NetherRealm Studios Apresente alguma coisa A gente tá meio órfão já né Principalmente depois da forma como Ficou ali O final do, do Mortal Kombat 11 né Então a gente quer Novidade Só que né Caio Como a gente tava conversando Antes de gravar Quando a gente olha De uma forma Mais objetiva Pra questão da, da Warner em si A única coisa que a gente vê na frente é Batman, né? Eles já estão com alguns projetos já confirmados para esse ano, a Warner, que é o Batman, que já tem lançamento marcado inclusive para outubro desse ano. Harry Potter também que já tem lançamento aí pro fim do ano, marcado Tem outros projetos também que a gente viu na TGA, por exemplo Que é o jogo da Mulher Maravilha, que é da Warner também feito pela Monolith Pode ser um lugar muito bom pra eles mostrarem mais desse jogo pra gente Summer Game Fest aí, que é basicamente a E3, nossa agora Já que a E3 foi desmantelada esse ano Então todos os olhos vão estar voltados pro Summer Game Fest Mas a gente tem aquela pontinha de esperança ainda da NetherRealm aparecer também Porque a gente já comentou em vídeos anteriores, inclusive Que nós temos alguns palcos muito propícios Pícios para que esse anúncio desse jogo novo da Netherrealm aconteça E um deles é a Summer Game Fest Porque como a gente acabou de falar A galera vai estar tá de olho no evento E tem aquele negócio O evento ele é apresentado por Geoff Keighley É o idealizador aí do The Game Awards Que foi onde o Mortal Kombat 11 apareceu Então assim, eu acho que Se não for agora, mano Que eles vão mostrar esse jogo Eu não faço ideia Porque grandes eventos aí que a gente vai ter depois da Summer, depois desse meio do ano, vai ter Tokyo Game Show, que eu acho difícil deles apresentarem, a não ser que eles façam um anúncio por conta, alguma coisa do gênero. Eu e o Alan, a gente tava até conversando sobre a Evo, mas eu acho que eu até comentei em um vídeo passado aí, que é meio complicado, porque eu acredito que a Warner vai querer um evento grande, com todos os olhos ali, para ele, para poder apresentar esse novo jogo. Acho que qualquer outro projeto que eles tenham aí, não anunciado ainda, eles vão querer fazer dessa forma e aí vai é um evento muito nichado que a galera é de jogos de luta que vai estar ali de olho tem uma possibilidade boa na Summer Game Fest da gente ver um Mortal Kombat 12 um Injustice, não sei, os rumores apontam pro MK até por conta dos 30 anos de Mortal Kombat mas é aquele negócio de sempre né lance que a gente fala, expectativas ó, controladas né? a gente tem aí a Capcom que tem um evento próprio né, é o palco deles né? tá todo mundo olhando pra galera que tá jogando Street Fighter e ele é o melhor lugar pra eles trazerem os Street Fighter e qualquer outra coisa. É, esses outros eventos, eles trazem outras coisas que dizem respeito aos diversos públicos. Nesse sentido, levando em consideração que a Evo agora é da Sony e ela esteja atrás de publicidade, seja interessante, né? Promover o evento e tudo mais, pode ser uma jogada legal trazer Mortal Kombat ali exatamente para aumentar a publicidade em cima do evento, em algum momento de anúncios e tudo mais. E aí mesmo que ninguém veja na hora, depois o evento é popularizado, né? Falou, ó, foi anunciado na Evo né? Então isso faz bem Pode ser uma campanha interessante No entanto, conhecendo o, o histórico da Warner Não é algo que eles fariam né? Se fosse uma coisa específica de estúdio Studio, Netherrealm Studios é, é mais fácil de ver Mas a gente não tá falando de Netherrealm A gente está falando de Warner Difícil você esperar alguma coisa nesse sentido E eu não consigo ver alguma outra situação Onde eles podem trazer um jogo A não ser como o Caio disse, um evento próprio né? De repente a Warner decide fazer um evento próprio E lá eles colocam Mortal Kombat Eventos próprios que a Warner tem é só campeonato Liga Latina, Final Combat que eles fizeram, essas coisas assim mas que são apenas voltados para campeonatos, entendeu? Eu não lembro se tivemos anúncios nesses eventos específicos aí Acho que não, vocês podem me corrigir nos comentários Mas a ideia de um evento específico para isso Como o Street Fighter fazia lá no Summer Update, Spring Update, não sei o que lá Update que eles faziam, seria interessante também Mas é uma parada que a gente vai ter que esperar E tem rolado alguns rumores aí sim na comunidade de Mortal Kombat Eu até até visto no Reddit e tudo mais o pessoal comentando Tem falado aí que esse jogo deve aparecer sim na Summer mas é aquilo, é rumor, especulação, como sempre. É igual a gente acabou de falar aqui, a gente até discorreu um pouquinho mais a respeito disso, né? É um palco muito propício Para isso acontecer. E os 30 anos de Mortal Kombat chegam em outubro, pode ser que eles apresentem alguma coisa relacionada a esses 30 anos e deixem um anúncio de um jogo novo Para TGA, vai saber. Não temos ideia de como é que vai ser esse planejamento, mas é aquilo que a gente sempre fala, vamos manter as expectativas aí de buenas pra gente acabar não se frustrando depois, né? Naquele ânimo todo esperando uma parada, ainda mais com base em rumores acontecendo. Que acontecem o tempo inteiro E aí a gente vai, falta um pouco, dar um soco no monitor É, o que dá pra esperar É Batman Sim. e um pouco de Harry Potter Talvez até Mulher Maravilha, mano Summer Games Fest, né dá, dá pra criar uma expectativa Em cima de alguma coisa Eu não consigo ver nada diferente de Batman e Harry Potter De Mortal Kombat, assim, cara Precisa ser por agora, porque A gente vai estar quatro meses aí É um tempo bom pra, pra distância do lançamento, sabe Pois é, cara, vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que o Warner vai arrumar aí. O que vai acontecer nesse Summer Game Fest? E agora a gente quer saber de você, querido espectador que está assistindo agora. O que vocês acham disso tudo aí, meus amigos? Essa presença da Warner, vocês acham que vai ter alguma coisa dentro da The Ram mesmo? Se vai ser só Batman, Harry Potter, talvez uma Mulher Maravilha? Se vocês acham que não vai ter nada, que a gente vai ficar aí com a mãozinha banana de novo, sem novidade nenhuma. Comentem aqui embaixo, meus amigos, o que vocês acham de tudo isso e dos rumores também. A gente vai adorar ver os comentários de todos e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí, até mais vamos!